Né? Obrigada pela audiência, pela companhia. Adriana Martins é com você. Boa noite. Obrigada, Priscila. Boa noite para você. Até amanhã. E boa noite para você que acompanha agora o Pará Record. Foi enterrado na manhã de hoje o corpo do enfermeiro Antônio Carlos Filho, morto por um assaltante no município de Ourém. O sepultamento foi marcado por muita comoção de familiares e amigos. Para a Record terminou, minha gente, a gente volta a se encontrar amanhã às 7h15 da noite. Fique agora com o Jornal da Record, depois tem o terceiro capítulo de Reis e na sequência os últimos episódios de A Bíblia. Boa noite para você até amanhã. Boa noite. Boa noite.